Fala meu povo, mais um The Art No Mundo começando pra vocês E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês um pouco da minha conexão aqui do Brasil, indo pra Chicago E aí meu? Cara, eu encontrei com o brother meu! <risos> tá o é que bem? Calma, né? tá aí, ó, os amigos que tá. trabalham no aeroporto, aí meu! Olha, ah, eu tô fazendo vídeo aqui no aeroporto e já encontro amigos aqui trabalhando no aeroporto É muito louco essa vida de viajante porque nessa vida você acaba fazendo amizades com gente de todo lugar e aí você acaba encontrando as pessoas Quando eu tava vindo pro Brasil, uma, uma seguidora minha me parou no avião para parabenizar pelo canal e etc. Eu acho super legal, sempre que vocês me verem por aí pode parar para falar comigo que eu acho super bacana isso. Então, para começar, vamos, vamos, vamos começar esse vídeo, fica comigo e check it out. Vamos lá, eu, tô, eu peguei o um voo uh, com uma conexão em Chicago e a gente é assim, eu, eu decidi parar nessa conexão em Chicago pra ficar um tempo por lá, aproveitar a conexão e vou ficar 12 horas lá. Isso é bem bacana. A única coisa que não é bacana é voar de United. <risos> Deixa eu já falar pra vocês sobre a United, né? O voo é horrível. Os, os assentos são muito apertados, mesmo, muito apertados. E um, o que os caras fazem? Eles enchem o avião de Premium Economy, que é um assento mais caro, que tem 5 centímetros a mais de perna só. É, e aí o voo lota, então se o voo lota eles te cobram mais 89 dólares se você quiser ter a oportunidade de sentar em um desses lugares então o que acontece, eu como sou meio gordinho, pra mim é, é muito ruim se eu não pego um assento ou na janela ou no corredor porque eu vou zoado o voo inteiro né, e aí pelo jeito eu vou acabar ficando no meio porque eu tentei fazer o check-in online ontem e eu não, não consegui fazer o check-in online então, se vocês estão viajando de United, principalmente, tomem cuidado com isso, de já fazer o check-in o mais breve possível online, para vocês poderem pegar um lugar decente, porque senão vocês vão ter que ir, ou ir apertado ou pagar 89 dólares para fazer a Premium Economy. Consegui passar pelo check-in, eles conseguiram me tirar do meio e me colocar na janela, graças a Deus, porque eu provavelmente ia me ferrar bastante se eu fosse ficar no meio. Então, obrigado aí pessoal da United, muito bom. <risos> Fizeram uma, hein? Fizeram uma. Estamos em Chicago. E eu vou falar um pouquinho pra vocês de como foi a imigração e como foi também a experiência com a United, né? Que foi um pouco conturbada. Eu espero que esse vídeo não fique com o áudio muito zoado, porque eu tô bem no terminal aqui, ó. Espero que eu não fique muito zoado esse áudio, mas vamos lá. No Brasil, eu, cheque... eu, eu fiz o check-in com as minhas malas, estava com 24 kg, Tava com 1 kg a mais em cada mala, né? Permitido 23 E deixaram passar. Cheguei aqui, passei na imigração, a imigração americana foi super tranquila. É... As pessoas às vezes elas têm medo de passar na imigração americana, ou às vezes é só a sua primeira vez nos Estados Unidos. E, e é, um, é, é um pouco conturbado, porque eles fazem muita pergunta. Como eu já vim pros Estados Unidos várias vezes para Seattle e eu já tinha entrado também nos Estados Unidos para Nova York então eu acho que pra mim foi mais tranquilo eu declarei que eu tava trazendo comida o problema foi quando eu fui fazer o check-in das malas de novo porque você tem que pegar as malas para ir o Canadá né, e pegar as malas e fazer o check-in de novo quando eu fui fazer o check-in de novo a United queria me cobrar mais 100 dólares americanos por cada mala por causa desse quilo extra aí eu falei, não, não vou pagar, não vou pagar falei com o supervisor lá e aí o cara deixou passar com as malas, mas cara, tomem muito cuidado com a United, muito cuidado com a United, eles querem cobrar tudo pra tudo, batam o pé que eles tiram as taxas de vocês. E aí do terminal que eu saí, é... eu tô indo pegar o metrô para ir pro centro da cidade, porque eu quero conhecer alguns lugares. Chicago, pra quem gosta de videogame, é a cidade do Watch Dogs, então jogo que eu joguei muito no Playstation eu queria muito conhecer alguns lugares, principalmente o Millennium Park, que é um dos parques mais famosos aqui de Chicago. Então, vamos lá conhecer. Vou pegar o metrô, vou mostrar pra vocês, eu saquei uns dólares americanos aqui, o meu cartão do Canadá funciona aqui nos Estados Unidos o, algumas, a, a maioria das companhias telefônicas do Canadá também funciona o 3G aqui nos Estados Unidos por uma taxa extra Então eu pago 7 dólares o dia que eu usar aqui nos Estados Unidos e eu posso usar o meu plano canadense normalmente Então vale muito a pena e eu vou fazer um vídeo depois falando sobre os planos de celular canadense também então vamos lá pegar o metrô comigo e vamos conhecer um pouquinho de Chicago. Aqui dentro do aeroporto, no Ohio, eu não, eu não sei como é que fala o nome desse aeroporto, tem o, o trem, o, o metrô que vai direto pra downtown. Então vocês pegam aqui no Terminal 2 e eu tô pegando a Blue Line que eu vou direto pra downtown. Demora mais ou menos uma hora de trem do aeroporto até o centro de Chicago. Que a gente acabou de aprender, eu Acabei de comprar uma banana. Porque quando você vai comprar o ticket aqui em Chicago para poder pegar o trem, não dá troco nas máquinas. Então você tem que fazer, né, trocar de alguma forma. E aí tem uma lojinha aqui dentro que a tia falou, velho, você tem que comprar alguma coisa. Ela falou, compra mexicana, né? Muito engraçado que todo, todo mundo é mexicano. Ela falou, compra qualquer coisa, compra uma banana e aí eu te dou o troco. E aí você vai lá na máquina e compra. Eu tive que comprar uma banana para poder trocar o dinheiro. Downtown, Chicago. Peguei o trem do aeroporto pra cá, desci na Monroe Station. Demorou assim, coisa de uma hora mais uma hora para chegar do aeroporto até o centro de Chicago. Vamos dar uma volta aqui, conhecer a cidade, já, já saí da estação. prédio e. Nossa, loucura! A cidade é muito bonita, tem um, um que é antigo. E é engraçado que qualquer cidade americana que você anda. Como a gente tem muita muito da cultura americana no Brasil, filme, música, etc., parece que você já viu esse lugar, sabe? lugar é que você vai parece que você já viu o lugar, é muito louco. Eu vim aqui dar uma volta no Millennium Park que é o, acho que é o parque mais famoso aqui de Chicago. Eu não fiz roteiro desse vídeo, eu só fui pelas localizações que o Watch Dogs me deu. Então, pra quem já jogou esse jogo, vocês vão reconhecer esse lugar. Muito bacana aqui, ó. Atrás de mim, ó, tem essa escultura enorme. Acho que chama chamam de Bean... Bean Santa. Santa. <risos> aqui em Chicago é você vir aqui no Lincoln Park Zoo, que é um zoológico gratuito, ó, que tem. eu vou lá ver qual é que é desse zoológico, porque não, eu, não sei. eu não sei o que fazer em Chicago, eu tô pegando direções com a galera e tipo, ah, onde é que eu vou? O pessoal tá falando, ah, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, e eu tô indo, entendeu? Então eu vou lá conhecer, porque esse zoológico é gratuito, e eu peguei um Uber, deu mais ou menos uns 10 minutos do centro de Chicago até o zoológico. Poderia ter vindo andando? Poderia, mas é uns quatro sintomas de onde eu tava, Acho que eu ia perder muito tempo andando. Olha o que, que tem aqui ó. os canguru. Aí do zoológico eu peguei um outro Uber Pra vir aqui pro Navy Pier Que também é uma outra atração turística Que <risos> me recomendaram É bem bonito, ó, tem uma roda gigante aqui atrás Olha que bonitinha Tem alguns museus aqui também Tem bastante coisa pra fazer em Chicago Em um dia Acho que depois dá, dá pra fazer uma lista mais completa Do que dá pra ver por aqui é Como eu tenho pouco tempo Eu realmente não planejei muito O que fazer, então eu tô meio, meio que andando por aí Mostrando pra vocês o que eu tô vendo. No Você pode vir fazer esse site sim aqui ó, de baixo. 25 horas e 40 minutos. Um tour de barro pelo Lake Michigan. Pode ser bacana, vamos ver como é que é. Pra quem tá aqui ó, fazer um pouco tempo de tour na cidade, vale a pena fazer um, um site sim, né? O por Chicago chega ao fim, tá na hora de pegar o metrô aqui para ir para Vancouver. Vou dar um tempo no aeroporto ainda, ver se eu consigo tomar um banho, ver se consigo me arrumar um pouco, porque. Nossa, eu tô morrendo de cansaço. É difícil fazer isso, é difícil. Então vamos voltar agora para o aeroporto. Espero que vocês tenham gostado desse tour, Vou mostrar mais umas coisinhas para vocês chegar lá. o vídeo, chegou a melhor parte da viagem, que é a hora que você chega, não é mesmo? Vamos ver se a Paula tá me esperando aqui já. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, curte, compartilha, se inscreve no canal a gente se vê no próximo. Valeu! Olha quem tá ali, olha quem tá ali! Hello!